Vidação é um suplemento nutricional que busca melhorar o funcionamento biológico do organismo. É feito exclusivamente de arroz, mas não qualquer tipo. O primeiro passo foi selecionar a melhor plantação de arroz do mundo que fica localizada no Vale do Ceão, na Tailândia, onde existem os maiores campos de cultivo biológicos naturais da Terra. O solo é rico em espirulina, uma alga que assegura um arroz biologicamente puro. Das mais de 3 mil espécies de arroz do mundo, Vidação selecionou cuidadosamente três variedades especiais. Combinamos as três espécies sem modificá-los geneticamente, e o mais importante, reduzimos o tamanho das partículas a fim de maximizar a absorção e biodisponibilidade dos nutrientes. O Vidacel é composto por quatro nutrientes especiais, polissacarídeos, polipeptídeos, fitonutrientes, vitaminas e minerais. Mas quais são os benefícios do Vidacel? Ele fornece nutrientes essenciais para as células promove a desintoxicação celular, estimula o sistema imunológico, promove a produção de antioxidantes endógenos, estimula a oxigenação do sangue, melhora o processo de digestão e promove o processo de bem estar geral e vitalidade. Mas o vidração não para por aí, ele vai aumentar seu rendimento atlético, aumentando sua energia naturalmente, melhora sua resistência física, melhora o seu foco e clareza mental ajuda a reduzir fadiga, estimula a força muscular e recuperação pós exercício e ainda cuida da sua pele. Ele promove a renovação da pele, ajuda a suavizar rugas, tonifica e melhora a capacidade de hidratação, ajuda a combater os radicais livres e melhora a elasticidade e firmeza. O Vidacel tem demonstrado uma melhora clínica em estudo com centenas de participantes nas seguintes condições diabetes, prisão de ventre, doença coronária, fadiga. Alergias, catarata, doença renal. Estudos adicionais in vitro têm demonstrado proteção celular contra neurotoxinas com a aplicação do vidacel. Modelos celulares da doença de Alzheimer mostraram proteção celular contra o estresse oxidativo. Ele é hipoalergênico, não contém trigo, lactose, produtos químicos nem organismos geneticamente modificados. VidaCell é mais que um suplemento alimentar, é um alimento funcional que nutre a nível celular.